Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos aprender juntos como instalar a planilha de investimento rural, disponibilizada pelo Banco do Nordeste. Essa ferramenta é uma grande aliada para empresas de assistência técnica estaduais, escritórios de projetos e todos os parceiros do BNB que trabalham com elaboração e apresentação de propostas de investimento. A planilha possui análise parametrizada para clientes de todos os setores da economia, rural, industrial, comercial e serviços, que possuem responsabilidades no Banco do Nordeste de até R$ 3.420 milhões, de reais, dívidas atuais mais valor do crédito proposto. Para utilizar a planilha de investimento rural, é necessário ter um computador com Windows e o aplicativo Microsoft Excel instalado. A planilha funciona com o Office na arquitetura 32-bits a partir do Office 2007. Agora, vamos ao passo a passo para baixar e instalar a planilha. Utilizando o seu navegador, acesse o portal do Banco do Nordeste na página Aplicativo para Elaboração de Proposta e faça o download da última versão do Empreendimento Rurais Bacen. Essa tabela de empreendimentos rurais são definidos pelo Banco Central e utilizada nos aplicativos para elaboração de propostas. Agora baixe a última versão da planilha Investimento Rural. Caso possua uma versão anterior instalada do empreendimento Bacen ou planilha, é recomendável realizar a sua desinstalação antes de instalar a versão atual. Após os downloads dos arquivos com o um programa descompactador, faça a extração do instalador do empreendimento rurais Bacen e planilha de investimento rural. Com os arquivos prontos, instale o Empreendimentos Rural Bacen e em seguida a planilha de investimento rural. A instalação segue o mesmo padrão de outros programas, onde é só clicar em Avançar para instalar. O mesmo deve ser feito com o instalador do Empreendimentos Rurais Bacen, recomendo executar os instaladores como administrador. Seguindo esses passos, você poderá instalar a planilha de investimento rural do Banco do Nordeste e utilizá-la para a elaboração de projetos de investimento rural. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo!